Bora. deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Tá, vai ser Funil mesmo. O Dudu tá contra o meio Oi e o Dudu tá de Ignite. Não gostei desse Ignite do Dudu. Vou até entrar a voz aqui e perguntar pra ele o que, que tá pegando, mano. Só quebrar o cara na porrada, só. E esse só Ignite aí, o... Dudu? Eu só vou quebrar o cara na porrada só Tá de bonecão Lembra que eu falei Se eu cair com o bonecão Vou jogar de Ignite Top ah, Saquei, saquei Tá, é contra o master e Tarik Mano, a gente vai ter que invadir eles já. Então eu vou fazer três campos aí, aí Contigo Peraí, mano O Mastery farma mesmo Eu queria saber Como que é esse bagulho do master, velho. Ele faz três campos O que que ele faz, mano? Mano, ele tenta pegar todas as waves E ele tenta farmar ao mesmo tempo É isso, velho. Ele não vai me invadir Então eu vou colar aí já, mano Vamos dar e vai esse Não, não ele não vai, ter tempo pretinho. Dá pra viu? daivar, você fala? Dá, dá, dá, dá, dá, 100%. Próxima wave? Nessa wave mesmo, nessa wave. Eu posso dar o flash pela parede, velho. Pode ser a próxima, acho que ele tá perto demais. Uh -huh. Deixa eu checar o blue. Ó, ele... oh, não fez o blue, não fez o blue. No máximo o cara guardou, tá ligado? É, vai, tem skill, tá. Dudu, tem skill, tem skill? Ei. Espera, espera, espera. Quanto quanto, quanto, quanto, quanto, quanto? Espera o wave chegar na torre. Não, não, a skill, a skill, Dudu. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, Nossa, ele tá curando muito, viado. Pode vir, pode vir. Morreu, morreu, morreu. Que isso, ele pô na hora, nem fudendo. Morreu. Ah, nem fudeu. Caralho, viado. Você pira que eu acho que meu W não deu dano nele? Eu acho. Alguém conseguiu ver esse pá, ah, rapaziada? Será que meu W deu dano nele? Alguém consegue, consegue ver? Será que o meu W deu dano nele? Eu podia ter morrido para ator, mano. Dá para imaginar o Master subindo. toma Tu mamou o Minion? Não, o Minion de fato é uma Mamei. O W é em área, tá ligado? Agora eu quero saber se pegou nele. Eu tô achando que não pegou, vocês acreditam? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Nossa, o cara não morreu, porque meu W não foi nele, velho. Acabou oh, de guardar. Oh, oh, oh. Fecha, Estuna de Tem novo? Seco, slow, vou ter fear. Ele morre, hein, mano. Agora ele morre. Agora tu morre. Puxa Cabeza que nós vamos matar de, de de de matar de novo. Véio. Tá, tenta dar o all-in nele. Oi? Não, obrigado eu tô sem o Fur. Quer ir, quer ir? Calma, eu tô sem o Fur por enquanto. Deixa eu startar. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, é, vem, só, só, só. vem, um vem, bem, vem. Fui, fui, fui, fui. Agora eu quero ver numa mais, filho da puta, velho. Filho da puta. Morreu? Morreu. Boa. Nice, nice. Aqui, meu time. Aqui, meus, meus bombonzinhos. Ixi, eu acho que eles vão tomar dive bot, Dudu. É. Ah, a Uri vai ter que participar de algum jeito, mano. Vamos lá, vamos lá. Vem, vem, vem. Será que você vem também, Dudu? Você fala, olha isso aqui, eles vão querer dar ó, tão puxando aí, vi. Ah, tá, brato, tá, brato, tá, tá, tá, tá, É bom, brato. não é? É bom, não é? Mais ou menos, mas Eu vou aí, eu vou aí, eu vou aí. Já vai, a já um, um, é. Boa, boa. Tá, vou pegar nível 6 subindo, e vamos matar esse lá de novo aí, mano. Aí é? nós pega o Arauto. É o time. Eu, eu, eu mato ele, eu mato ele, eu mato ele. Só não tomar bila ousada. foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi. Se você não flash você morria Sempre eu, acho que, eu acho morria. que se eu tomasse um só eu não morria velho. Duas eu morri mesmo É, duas morria Dudu, tem frutinha no rio você rai pra vir aqui pegar ela Depois que você tirar essa placa Fazer a Aralta e nós usei? Hum... Ou eu não faço esse Aralta e meto o pé também? Mete o pé, mete o pé Mídia tá base e mídia tá minha também Tá, vou embora Olha a real faz, foda-se na real Meio pouco É, tô sem Ai, smite Tô sem smite Pega, gente, pega Ele? Você quer ir nele? Mata, mata, pô Nice boa. boa, boa, boa, boa Tem o colhedor na base agora Que merda, hein Se a gente tivesse feito o insta dava, tá ligado? Eu acho que eu vou usar meu ult pra matar ele Ele sem flash agora é free kill, velho Ele vai querer heraltar em algum lugar É só a gente jogar em cima dele, pô ó oh, dá pra derivar o cara aqui, Martin. Aham. Uhum. Posso dar o um aí pela ulti. parede agora? Sem Minion? Sim, sim. Bora, sem bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Não, era sem ult. Ah, sem ult, você tava falando. Achei que você é, falou que, tipo, eu... ele tava sem ult. Não, tá de boa, meu ult voltou muito rápido. Aí. Oh, oh, do do do Dudu! Dudu, do ó oh, tipo assim, ó rapaziada. Se a gente der o combo assim, ó Tá ligado? Eu startando neles A gente ganha aqui, Dudu, pula aqui Boa, oh, garoto, deu mó dano Ó oh, o cara aqui, ó, oh, o cara aqui, ó oh. Ó, oh, eu vou, eu vou pelo pistouro, vou pelo pistouro, bora, bora vai ter que... Ou ele flasha, ou ele morre <risos> Só mata, só mata, pai Boa, vou fazer arauto leva top Aí, ó, oh, assim, assim a gente ganha, rapaz Eu, que... eu iniciando neles Principalmente no Master e Tarik Se eu iniciar neles, eu só dou IK nele, mano Só dou IK, literalmente E tá olha que ele ainda tem bota de MR Nem adiantou a bota de MR Tamo bem no jogo, ó. É isso, ó. Se eu e o Dudu ficar forte, mano, esses outros três players que dão pill, se eles só der pill, nós ganha, mano. Confia. É por isso né? que a gente fica tão... É isso, três pill do time, tá ligado? É só só, só, só dos caras não morrem, os caras não ficarem fortes lá. É, igual... Vai... É, se, se os caras do bot só ficam vivos, né, Dudu? Tipo, nós, nós já ia ficar forte Os caras do bot não precisavam tentar ficar forte, tradeando, pegar kill, eles não precisavam fazer isso. Eu hypo, aquilo ali, hein, Dudu. Eu hypo, eu tô, tô, tô muito forte aí. Você tá bem? De... Calma. Espera eu, espera eu, traz pra, mim, traz pra mim, traz pra mim, traz pra mim, traz pra mim que dá bom. Fui, foi, foi, foi, foi, foi, foi, fui, fui. Eu vou na backline primeiro. Não, esse aqui mesmo. É isso, velho. É isso, é isso, é, isso é isso. Eu pego esse cara no slow, ó. Peguei, peguei. Ó, dei fair nesse aqui, ele nem clica. Dudu, esse aqui aí lá, o tá de ult. É isso, uh! é Boa, é isso, Era pros caras ainda tá levando o bot, mano, eles não teve malícia. Eu tô indo aí, Dudu, você esperar eu dar aí ou dá nóis aí. O que esperar você, Marquito? Dá, leva aí. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Dá a lei, dá a Oba! era baron, mano. Tem Ward um aqui, eles sabem que eu tô aqui. Ó, eu posso peitar eles, Marquinhos. Ó, eu tô no mid, eu tô Até no mid. Tô tô, é tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô. Eu vou atravessar a parede, hein. Posso ir? Pode. Fui, fui. Certeza que eu posso pode, ir? Pode. pode ir. Nossa, a vida que o cara ficou ali. Rombaram? Rombaram? Não tem, não tem. Parei de tancar a tua, levar o NB é troll, hein. Levar o NB é troll. Vai, vai, vai. Vai. Só eu leva a Tony, ia... mano. Ó, oh, vambaram, vambaram, vambaram. Vocês de GG? Dá pra dar GG, velho. Certeza? Não, vou aí, então, vou nem farmar é já. Nada, Bora de. Bora, GG então, dá GG, vamos de GG. Nossa, eu tô. Nossa, dá muito dano, velho. Dá muito dano, é surreal esse dano, velho. Essa build é boa. O Dude de vocês, devia ser chamado de... <risos> oh, let's go, hoje nós está o crime, filho. pior que hoje nós está o crime, até falar pra ai, ele. Ai, ai. Eu tenho um R, tá ligado? Eu tô doidinho pra ir pra cima. Foda claro, que ninguém pô. focou uma torre, oh, mano. Ai. Eu vou ter que ultar, mano. O cara foi o crime ali, velho. Nossa, toma essa faca usada. Vai, eu dei dano em todo mundo, velho. Ainda vou tancar pra caralho aqui, ó Não morri? Que? Tô vivo? Morri Esse flash mamada é diferenciado, rapaziada Flash mamada no meio dos 5, foda-se Enquanto você mama, todo mundo você tanca pra caralho Nice, rapaziada, ganhamos Tu viu o funeral na Champions Select e eu já falei Caralho, velho foda não, velho Eu também falei isso, mas, pô Coisa linda